No episódio anterior, Walter e Sara começam a aventura em busca de derrotar os quatro cavaleiros do Apocalipse. Atravessaram o túnel e chegaram até uma torre. Lá estavam um dos cavaleiros. A peste, ao final do combate, a torre veio abaixo e tiveram que sair às pressas. O que será que os aguarda na sequência? Descubra a seguir. Saudação internauta. seja bem-vindo, eu me chamo André e você está no Blitterando Jogos. Hoje vamos continuar com o RPG Os Quatro Cavaleiros. Antes de começar, devo lembrar que você pode baixar gratuitamente esse jogo lá no nosso Discord, lá no nosso grupo do Discord. Todos os links você encontra na descrição do vídeo. E não esqueça de se inscrever para não perder a continuação. Tudo pronto? Então, vamos pro jogo Como você pode ver, envenenado Antes de prosseguir, vamos recuperar as energias Aventureiros Você é o chefe minerador, não é? Sim, meu nome é Rigar Foram vocês que derrotaram o cavaleiro da peste? Sim, e pretendemos derrotar os outros também Isso seu nome? Mas se vocês quiserem enfrentar os outros cavaleiros, vocês precisarão de um barco. Que pena, porque não temos um barco. É por isso que vim falar com vocês. Se vocês me deixarem lutar junto a vocês, vocês poderiam usar o meu barco. Isso é maravilhoso, Rigar! E é isso aí. Rigar entrou na equipe. E vamos em frente. Opa, chegou numa área de neve. Ah, temos aqui um quebra-cabeça. Temos que empurrar essas pedras. Ih. Epa, mais um inimigo. Vou oh, beleza. Uma espada elfica. Ih, peraí, não deu tempo de equipar a espada. Ah. E é isso aí E também vamos adicionar o amuleto de rubi Que ganhamos Ao derrotar a peste Ela vai nos dar resistência Aos ataques do elemento gelo Opa! E agora o Walter tem o relâmpago! E é mais interessante usar o relâmpago Que causa mais dano Vamos ver o que temos aqui Opa, tesouro temos que o Walter é tem poder da cura. Vamos lá, provar um deles. Olha só, Causa um dano incrível. Opa, já ia esquecendo de um baú E agora Opa, mega poção Mais um quebra-cabeça. E mais inimigos. Aí. e mais inimigo. é muito importante você não fugir das lutas é importante ganhar experiência um bom jogo geralmente é calculado já para você chegar no inimigo com nível suficiente para derrotá-lo então se você pula e fica fugindo de, de batalha você não ganha essa experiência E aí complica Quebra-cabeça resolvido E agora... Só a gente sair desse labirinto. Beleza! E agora, vamos para o chefe! Certamente estão muito ousados para virem até minha torre. Vocês não vão destruir a nossa terra? Uh, a profecia está correta. Você deve ser a fome. O barbudo está certo. Eu sou a fome. Então presumo que foram vocês que derrotaram o irmão Beste. Beste era fraco demais, mas eu não. Eu sou mais forte. Vão perceber Morra Vamos lá pessoal Ao ataque Provamos nela ah! Opa Isso é mal Ela calou os nossos personagens Que pega deles Lançarem magia beleza recuperados fogo o <risos> Que é você que entrou numa fria! <risos> Maldição! Como eu pude perder? Walter! Temos que sair daqui! Sim, e logo! E então é isso! Eu espero que vocês tenham gostado! Conto com sua presença no próximo vídeo! E até a próxima! Não esquece do like, hein? Fui!